Olá pessoal, a paz do Senhor. Me chamo Paulo Gonzaga, sou pastor da Assembleia de Deus aqui em Brasília. A Bíblia diz que o povo de Deus erra por falta de conhecimento. E o apóstolo Pedro já nos adverte dizendo que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas devido à correria do dia a dia, muitas pessoas não têm tempo para sentar em uma cadeira, em um curso teológico presencial. Daí surge uma alternativa fantástica, que é a Universidade da Bíblia, que oferece cursos online para você estudar no seu tempo livre, seja em casa, no trabalho, aonde você puder. Essa oportunidade é oferecida em diversos cursos, seja ele bacharel, doutorado, mestrado, capelania. Portanto, eu recomendo a Universidade da Bíblia, que oferece cursos com qualidades, para que o aluno possa estudar em seu tempo livre, seja em casa, no trabalho, aonde você puder e aonde você está. A nossa recomendação é que você escolha um dos cursos da Universidade da Bíblia, estude, tenha boa sorte, sucesso, um grande abraço para todos vocês, que Jesus vos abençoe grandemente.